O senhor volta pro seu gabinete. O senhor volta pro seu gabinete. Tá? Ah? Ah, rapaz, o quê? Ah, você, você sempre, você quer sempre coisa aqui, rapaz? Você, gabinete, aí, rapaz. rapaz. Você, você sabe, rapaz. Não é. quero o seu gabinete, não, não rapaz. Não, eu tô tô eu tô tô tô Aqui não é casa de... Que... Bosta, é um bosta, rapaz. Bosta, você é um bosta. Mesmo, a bosta, é Você Você bosta, rapaz. A é você. que não fala você, as coisas rapaz. direito, não vem gritar aqui dentro eu mesmo. Aqui não o gabinete. Aqui não é, aqui é, não é o você, que tem tem seu o gabinete, não, rapaz. Aqui Legal. não é seu o gabinete, não. Vem pra fora, então. Oi? Você quer chamar pra fora, né? Não, eu vou. Não, não preciso ser pra fora, não. Prefeito. Não, não, não. me chamar primeiro, Não, não. agora. Prefeito! Não precisa ser lá, lá fora, agora. não! Já me ele, é covade, ele já. Não, não, não, não, não calma, fazer. Não precisa pode ser poder. lá fora não, prefeito. Pode ser aqui. Prefeito, não precisa ser lá fora, não, prefeito. Volta pro seu gabinete. Não precisa ser na porrada, prefeito. Não precisa ser na briga, prefeito. O que, que é isso? É sentar do meu lado e ouvir, responder a pergunta do povo. É deselegante para vossa excelência fazer o que o senhor está fazendo. É deselegante, prefeito. Nome, Mas esse dinheiro do bolo, o prefeito deveria pagar o CDI para que a gente possa fazer raio-x. Até onde eu sei, o CDI não foi pago. O tipo de comentário que nós estamos recebendo aqui são esses comentários. Agora vir no meu programa me chamar para porrada prefeito me chamar para porrada um cara que inclusive te apoiou na campanha eleitoral um cara que confiou em vossa excelência um cara que acreditou na sua idoneidade nome mas cara que confiou em vossa excelência um cara que acreditou na sua idoneidade um camarada que esteve junto com o senhor, que abraçou o senhor em 2020 e apoiou na a sua, pensando e acreditando, na sua honestidade. Pensando sobretudo na sua educação, prefeito. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser afrontado. Eu ouvia muito dizer de vossa excelência. Eu ouvia muito dizer da violência que Vossa Excelência usa com algumas pessoas. Eu ouvi dizer que Vossa Excelência deu de dedo na cara da, da Wendy aqui nesta rádio, mas eu não presenciei, nunca, nunca deixei que isso prevalecesse para poder privar o senhor de falar nesse microfone. O senhor já falou por telefone, o senhor já ligou. A gente sempre deu espaço, prefeito. Nunca deixei questões pessoais prevalecerem, porque esse espaço aqui ele é um espaço sagrado. Ele é um espaço para o senhor exercer seu direito de resposta. Ele é um espaço para o senhor usar, para a população usar, mas com ordem e com decência. Porque se no vosso gabinete o senhor permite certo tipo de baixarias, aqui não. Esse programa tem comando, ele está sobre o meu comando, a rádio confiou a mim, o comando desse programa. Vim dentro do meu estúdio me chamar de bosta? Isso é um desequilíbrio que somente mostra o seu despreparo. Se o senhor não consegue se controlar dentro de um estúdio com poucos metros quadrados, imagine liderar um município com mais de 70 mil habitantes. Muito ouvia falar sobre o seu, as suas alterações, a exemplo do ginásio de esportes, que o senhor havia chamado para porrada o vereador Zé Esquiva. E eu duvidava. Hoje eu acredito. Hoje eu acredito. Eu, sinceramente, não, eu esperava tudo. Eu esperava tudo. Menos tamanho desequilíbrio, prefeito Não precisa ser na porrada, não Não precisa ser na briga, não Até porque se tem uma coisa que eu aprendi e trago de berço comigo É o ensinamento do meu velho pai e da minha mãe Que te adora, prefeito Tá chegando a semana que vem E eu levaria a minha mãe no seu gabinete para revê-lo O senhor conhece a minha mãe só esteve com ela em 2020 quando convinha, o senhor esteve com a gente O senhor conheceu Se não meu pai, mas pelo menos a minha mãe O senhor sabe pouco dos princípios que eu tive Agora com que cara que eu levo? Se tem uma coisa que eu aprendi Foi respeitar os mais velhos Eu jamais sairia no braço com quem quer que seja Ainda mais com uma pessoa da sua idade E sendo o senhor uma autoridade Cargo do qual o senhor se reveste E que cabe a mim tão somente obediência Respeito até em respeito à liturgia do vosso cargo, eu jamais faria um negócio desse. Porque se fosse para eu fazer, eu já tinha feito a tempo. O senhor já deu de dedo na cara da Wendy aqui. Se eu fosse levar para o pessoal, a Wendy é minha irmã. Eu nunca levei, o senhor sempre teve espaço aqui para vir falar nessa emissora. Para vir falar da forma que quiser, para se defender das acusações que estão sendo feitas. E não sou eu que tô fazendo não, prefeito. Não sou eu não, o senhor que deveria estar aqui, não precisa ser no braço não, não precisa ser no braço, é sentado do meu lado aqui, o senhor se retirou do estúdio, extremamente alterado, o que que é isso? Muito difícil né, muito complicado, as pessoas estão participando aqui, olha, eu gostaria que o senhor estivesse aqui, o prefeito ele não aguenta pressão, ele está nervoso, não teve pressão não teve pressão, o que, que é isso, gente? Prefeito é bem-vindo aqui, sua equipe é bem-vinda aqui, sempre fizemos isso aqui, sempre fizemos. Oliveira, estou com você, isso mesmo, parabéns. Eu, eu, eu queria, não, eu, quero, eu nem acho mais as mensagens que eu queria que o prefeito respe, é, respondesse. Sinceramente, sinceramente, porque era como eu. Cadê o horário? É... Eu tinha. Um, uma série de coisas programadas, eu vou ter que recomeçar para amanhã. Peço desculpa a você, tá? É, peço desculpa ao Ed, acabei interrompendo também que ela ficou nervosa aqui. Enfim, é, é, é natural, é natural, né? Que um. Não, não tem como a gente desapegar do fato, vocês sabem disso. Além de uma mulher, é minha irmã, é minha irmã. A gente não leva nada para o pessoal aqui dentro, mas tem hora que é difícil, tem hora que fala mais alto. tá é, ué, Se tiver condições, quiser dar um bom dia para o pessoal, aí, amanhã a gente volta de novo, tá tudo certo. Tá? Bom dia, pessoal. Amanhã a gente volta, a gente está aqui para trazer muito mais informação para vocês, e de preferência coisas boas né e bons exemplos também. Uma ótima sexta-feira para vocês e fiquem todos com Deus. Eu peço desculpas aos ouvintes pela maneira, né pela... Uh, pela forma, pelo então, desfecho do programa aqui, vocês não merecem isso, certamente que não, tá? Tenho a mais absoluta certeza disso, mas infelizmente a gente não tem, não tem, veio outro outro controle, né? Eu não sei, eu não sei o que falar para vocês para explicar, não. O nervosismo é normal, a gente se irrita também, evidentemente. Eu tentei simplesmente manter o controle, porque alguém precisa ter o controle, afinal de contas é uma série de botões pra apertar aqui. Uma satisfação para dar para você. Paciência, né? Paciência. Amanhã é outro dia, tá? Amanhã é outro dia. Eu saio transtornado e saio daqui para um registro na polícia, por um, um boletim de ocorrência, tá? Porque o prefeito, o fato de ser prefeito não o faz mais e nem menos que absolutamente ninguém. Mas eu também gosto desse mesmo direito de preservar os meus direitos e de ter a minha integridade, a minha indoneidade respeitada. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus, grato a Deus pela vida, a você pela companhia, amanhã Amém. a gente vai estar de volta aqui. Um beijo no seu coração, aí vem chegando o padre Reginaldo Mazotti e o programa Experiência de Deus. Cadê o horário?